Olá galera, it's me, eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é a Maitê Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, isso ajuda muito a gente, galera E a gente vai voltar aqui, não, como é que era o bagulho lá? Esqueci Vai ser revanche Hoje é revanche daquele vídeo da Disney que ela errou várias e teve que passar esse presito azul na cabeça E para azul E pra tirar o banho? Não, tem que ser fácil Sai é fácil? Tá, é. propaganda de graça Mais um ponto um... aí, Felipe Neto, quiser arrumar um trabalho aí pra gente <risos> Hoje é revanche, vai ser com... Cu... o que, que a gente tinha falado no outro? que é assim Friends. de Friends. Ele disse que é super fã de Friends, então vamos ver. Assim. Então vamos ver, vai ser assim, ela vai falar uma frase, é uma frase, né? Uhum. Ela vai falar uma frase da série. Não, é tipo assim, tem várias frases que os personagens falaram. Aí é. eu vou falar a frase, ele vai ter que acertar qual foi o personagem que falou. Durante 10 temporadas que contém 236 episódios. Não é fã? Não, não é vamos fãzinho. lá, tudo bem. Ah. Não, só tô querendo aqui, né? Falar. Assistiu, quantas vezes você assistiu? Ah, umas 12, 13. Né? 12, 13 vezes? Tinha que saber de todas as temporadas, Eu Só saber de todas, o né? que é isso? Você ah. pinta o teu. A gente fez aquela de teste, você errou. É, a gente fez uma de teste, eu errei. Ela vai falar uma frase da série, eu vou ter que adivinhar quem falou o momento. Como assim? Como é que é? Quem falou aquela frase? Só quem, não precisa é. acertar o lugar. A gente vai mostrar uma imagem da cena pra, né? Pra... Tem, tem os memes, é moleque. Dá pra você lembrar, mostrar. relembrar. As as cenas. Cenas, ficou legal. Então bora, vamos pra primeira. A errei. Primeira infelizmente, vou ter que acabar isso, né? Que eu tive que comprar pra fazer aquele outro vídeo lá. Só pra você saber, não é comum, não acontece com todo cara e é importante sim. É, a Rachel falando pro Ross quando eles tinham um brigado Exatamente. Aí o, o Chandler sai de trás da é. porta e fala Ai, ah, não! É, isso mesmo, ele tá aqui, ó é, é. <risos> Ah, não é. tem como, eu vou saber tudo, você tá ferrada? Não, não Você tá ferrada, você vai pintar, seu, seu, seu, pelo menos lá face. Esse ele vai errar, esse ele não sabe Tá, vamos lá Se ele não gosta de você, então isso é uma questão de mu É como a, a opinião de uma vaca, não importa, é mu Mu, mu. Eu posso falar só quem falou? É quem falou? Eu acho que foi a filha. Tá é errado? Quem foi? foi? foi. É, <risos> é, isso mesmo. Ele levou uma mulher, ela falou, acho que quando ele achou que era inteligente, não, não lembro que episódio disso. esse. Isso aí é a primeira temporada. Eu é, acho. tá novão, ó. Caramba, bora. Hum. dê até as honras aí. Ele errou! Errou! Vai. Pra, jogar pra, lá. É não, pra É gelado pra caramba. É primeiro, vai começar tudo ele mas aí você fez eu mostrar meu rodamuinho que parece uma calvície. Ah, é aquele do cabelo muito fino, segundo Meu hoje. cabelo é muito fino, não sou careca. É gelado pra caramba. Isso aqui lembra aquele cheiro da gente? Ah, Naval. essa foi a do teste, essa você vai saber, mas vamos lá, vamos, vamos lá. Ver. Ah, vocês nem lembram, gente. Pensando que é. bem, chiclete seria perfeito. Ah, o Chander Chander é. na... É, essa não valeu Com Cá... a é. modelo lá da Victoria's é, Secret é. Você não sabia, você errou Eu, eu não lembrava, eu é. já tinha testado com essa eu tá eu Essa não conta Eu te mostrei a cena Aí você... É, eu não ganhei nem perdi, essa não conta, beleza Próxima Ah, essa é fácil também Você foi o meu primeiro beijo de todos? Você foi meu primeiro beijo de todos? Essa eu sei muito Essa é quando eu li a primeira linha aqui Você foi o meu primeiro Eu lembro da cena muito é no... tipo... A Mônica? É. Qual, mas qual cena? Foi a Mônica pela história, mas não lembro qual cena É do, da festa lá, que ela descobre que tinham beijado ela O Ross tinha beijado é, ela É, ela perdeu o bebê com o ah, irmão com o irmão. Viu? Ah, mas nunca tinha beijado Sim, foi é, isso Ele não. achou que era a Rachel, né? É. Ah, não tá legal Eu tá Vamos, gostando. já saiu uma até agora Vamos, Eros, Ah, um. tudo bem, mulheres tendem a não gostar de mim tudo bem, mulheres têm não gostar de mim. É muito lindo história. O Ross, né? É a Rachel. É a Rachel? É. Ah, é. É quando a, a namorada do Ross vai lá e ela tá. Ah, não, tudo bem. Quando eu mostro. A, é, que, a, que elas acabam pegando amizade com é. ela. Do Joe, a namorada do Joe. É do, quando Joey? É do Ross. Não, não, é do Joe. É uma. que Ele, que ele, já, ele chega em casa e ela tá lá ainda. Ah, não lembro, mas acho que é isso mesmo. Eu acho que é. Aí elas ela pegaram ela na amizade. Tá a casa do Rose ao fundo. Ah, é. É a casa do Rose, é. pô. Caraca, eu não reconheço o bagulho dele não, olha. Não lembro, não lembrei. Vou fazer o quê? Ai, ah, sugela muito. O teu não pegava assim tanto no corpo. Ah, como assim? Pegou na minha testa, fiquei com a testa toda azul, tive que tomar banho. Pelo menos essa aqui não fede, né? Não, o cheirinho é bom. Tem umas, lembra daquela época do carnaval, quando tinha é um era... cheiro de esgoto, Cheiro né? de peixe podre. Era... Vai, errei duas. Tudo bem, tudo bem, tá então, gelado, tá escorrendo, né? Ah, essa eu lembro muito, talvez você saiba. Eles não sabem que a gente sabe que eles sabem que a gente sabe. Ah, mas aí é difícil. O quê? Não é difícil. Essa essa é muito maravilhosa. Não é, porque pode ser a Mônica e o Chandler ele pode ser a Phoebe e a Rachel, porque tava eles, eles sabem que a gente sabe que a gente sabe. Quem falou? Co... E aí, você não é fãzão? Não, mas é. que pergunta, é muito, não tem como, é 50% de cedo. outra, o bagulho. Não tinha um anel da Úrsula que era amarelo <risos> lá, nada a ver, vai, vai. Isso aqui eu lembro, nem vem, essa eu acertaria. Pela inteligência descoberta eu vou chutar que é a Mônica é a Rachel, mas pode ser... Quem é que falou? Tem que ser... me dizer quem falou, eu não quero a reconstituição da, é... é, falou... da cena. Mônica é Rachel não, quem falou... A reconstituição da cena é o que vou te mostrar. Foi a Fib. Phoebe... foi a Mônica e a Rachel? Tá, foi... mas quem falou? Foi uma pessoa que falou. Quem sacou foi a Mônica. É? Ah, acertei? Não, <risos> foi a não? Phoebe, otário. Ah, a Mônica nem tava aí, eu tô não, tá viajando, bem. eu tava <risos> Só viajando, era a guerrinha do Chandler com a Phoebe pra, pra descobrir lá que quem tava, te... pra... ah. que um queria ficar com o outro, mas ninguém queria afonar em cima do outro. Nossa, ele é tinta. Abaixa sua cabeça aí. Ah, lá vem gelo. Pelo menos tá calor, tá bom. É que agonia que dá para ser muito gelado, muito gelado. Eu o gás. Nossa Vamos. Eu fui naquele lugar de bronzeamento que a sua esposa recomendou. Não tem como. É, eu um eu dois sei. 1 Mississippi, 2 Ele assim. falou uma laranja... Ele ficou queimado 8 vezes. Laranja, 8x. Né? <risos> foi da hora, foi da hora. Ah, essa aqui é ridícula. Vamos, errei aqui. 3 só até agora. Essa aqui ó. Quantas tinham mesmo? Você falou 16? 13? 16. 16? Tá, errei essa 3. Essa aqui tá traduzida, mas eu nem vou falar ela traduzida. Porque essa aqui ele já vai saber de qualquer jeito. Oh, oh my god. <risos> É a Jens, né? É lógico. Mas pode ter sido qualquer outra pessoa imitando a Jens. Por isso que eu tô falando. Se eles sim, quiserem sacanear assim. Eu acho que ela tá no hospital ainda. Não, não pode. vai adivinhar é bem... a cena. É, ah, não, a cena não. E a também cena, podia, não, podia não. ser alguém imitando ela, porque todo mundo imita ela. Não, mas aí tem que ser o um bagulho certo. É de quem que é a frase? A frase, sim, mas se fosse pra sacanear. Tá, mas não era pra sacanear não sou você. Eu sou, é, eu ah, queria e eu só caminhar. Eu faço as coisas certas. Vamos, errei três hein? Porque quanto mais eu beber, menos as crianças vão ter pra beber. Porque quanto mais eu beber, menos as crianças vão ter pra beber. É a Phoebe no bagulho do Las Vegas, né? Não, não velhas, é Vegas. Tá é, porque o, o, a Rachel e o Ross casaram aí. Era de manhã. Tá sem graça, dessa! <risos> errei três vamos, tem 16. Cala a boca, a câmera aumenta 5 quilos Mônica. Qual cena? Pai? Essa, essa vai. Ah, também. na fita lá que eles colocam é, na caraca, faculdade. Ah, tu lembra mesmo? É. <risos> ah, não tem como, tem como. Ai, que gente, é. <risos> menino, sabe tudo. Vai, errei três até agora. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ah, essa eu lembro. Por que coisa lembra. ruim acontece com pessoas boas? Nossa, essa eu não lembro é, não. Eu acho que não é de um dos principais, mas aí eu não vou saber falar. Então eu vou falar que, que, é. que foi a FIB. A cena é aquela que ele dá chininho Ah, é. É. É. é! Ah, Dá uma raiva quando eu vejo a cena, eu lembro é. na hora Uai! Uai! Ele fica assim, né? É, muito bom! Quatro. Deixou até a orelha, pelo menos De lado, de lado, Cadê? Noooo! <risos> Fiz a costelhança! Tu enfiou o dedo no ouvido e passou ali Ixi, porra. é tóxico, é tóxico Acho que não, pra criança! Olha, tem no ouvido mesmo Pra caramba, e agora? Me ajuda aí eu Deixa aí, fica na vida aí, fica com a mão não, toda. Não, vai de que de infecciona. Mim. Infeccionar o quê? Tipo, <risos> ah, a base d'água. eu errei quatro. Eu sou um desesperado, esquisito, desesperado por amor. Não, lembra? Eu sou um. Como é que é? Repete aí. Eu sou um desesperado, esquisito, desesperado por amor. É traduzido é complicado também. Como é que é em inglês? Não! Ah. Não, não, não, não. Eu sou um esquisito. Se eu for falar inglês eu vou querer falar na mesma entonação hein? Não, não, não, não. Falar. fala aí, fala aí de novo, fala aí de novo, a última Eu sou um desesperado, esquisito e desesperado, não, é, desesperado, esquisito e desesperado por amor Eu vou falar o Chandler, mas pode ser que seja o Gander também Vai, decide Eu vou falar, o que, que eu falei primeiro? Chandler, Chandler Acertei? Chander. Eu não lembro não, não Ah, deve no comecinho não com ele, não? A chamar pra... não, não sei se é quando a chamada, eu não lembro. não lembro Para de olhar Vamos, então, outra, errei quatro Se você não queria brincar, por que veio pra festa? Não queria brincar porque... Eu lembro uma, da menina da que é a Emilton em cima do Rose? Mas acho que não é. Vou colocar o Rose, eu não lembro. oi? Eu não lembro qual é É, é, é. do aniversário de 30 anos. Ah, oh, eu errei! 5, <risos> não posso errar eu mais. Eu tinha esquecido. Você se mexeu. Eu quase abri a boca. Cheiro de gás. Eu ia fazer só aqui, ó, mas ele se mexeu. não foi Eu boca. quase abri a boca. Por que você não abriu a, eu a não boca? não céu, eu quase abri. Você fez isso comigo, você mandou fechar o olho, você fez isso. Então, não, na hora que eu ia falar, um segundo antes você deu, você deu aí eu não abri. Vai, errei que cinco, né? Caramba, já não posso errar pouco. mais, não posso errar mais, não posso errar mais uma pra acertar 10. Dez. tem 16? vamos. Sou eu, eu sou estranho e sensível. Sou eu? Eu sou estranho e sensível. Chandler. Ah, que saco. <risos> Mas aí eu fui no chute pela característica do personagem quem em Floresta, Chandler Ross. É. Qual é a cena? É com a Fib, né, aqui, não é? Olá, não, acho que é com a mulher não. lá no café, não que é? estranho? que ele fica, big head, big head, big head, não big adia. head. A cabeça dela é grande que ele não gosta de acho é, acho. é, isso mesmo, eu acho. Eu acho, eu acho. Bora, Rei 5, não posso errar mais. Não posso errar mais uma. Essa é muito que... boa. Hum. É que, tipo, minha vida inteira todo mundo sempre me falou, você é um safado. Essa é fácil. Ouso dizer que é do ah. primeiro episódio. É a Rachel falando que o pai dela não trouxe. Exatamente, foi, né? primeiro episódio, né? É, primeiro episódio, piloto. A não, acho tentou. que é o segundo. Bora, Rei 5, vamos. Tem que você errar 6 para acertar 10. 10 de 16 de é bom. Eu não sei falar isso. Não tem traduzido? É, é uma expressão. Acho é que é Nesté Toulouse. Nesté Toulouse. Eu acho que é o Joey. Não é. Não sei, foi pro é chute. É, Vivi, mas eu não lembro. Eu lembro do episódio, mas eu não lembro nem como se pronuncia. Acho que ela tá falando francês em cima do é, é. Joey. Ah, eu acho que era isso mesmo. É Errou! Errou! Eu não posso fazer! Eu quero fazer esse bigodinho! Eu quero fazer esse bigodinho! Põe na boca! Olha <risos> que drama! Deixa eu Não, não vai tirar tudo! só boca! Crianças! Só passa no cabelo, tá? Com, com, com, com seu pai do lado. <risos> Eu tive que usar ele também, tá né? Não posso errar mais, vamos. Acabou! De... Acertou 10. Eu tem... acertei 10! Ah, não acredito! Sou mulher tá queimando aqui, tá dando problema. Mas tu errou 6. Eu errei 6, 6. 10 falei que eles de... correm naquele dia. De 16, eu errei 10. Oh! De 16, eu errei 10. De novo. Eu, <risos> eu não consigo. Tu errou 6. De 16, eu errei 6. Vocês são muito bons. Acertou bom. 10. Isso é muito Fico bom, né? Assim então dá, dá, dá pra dizer que eu ganhei esse desafio. Não, tu não ganhou nada. Pô, errei seis de 16. Exatamente, errou seis, gente. Eu errei dez, eu não sei como é. Se tivesse 40%. errado duas, aí tava de boa. Errou seis. De 16? Eu diria assim, você tá com a azul, mas não. Vai ter revanche. A Revanche vai ser isso aqui, ó. Ah, não, Agora, O próximo desafio vai ser com fita na cara. A cada erro a gente vai Parece te esfregando. A gente vai descobrir na, na prática. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe os comentários aqui. Valeu, galera! Tchau!